Ela não tá do meu lado Ela não tá do meu lado Não tento esquecer ela Eu juro que eu tento, ela não tá do meu lado A, A porta é sempre aberta no meu coração, coração. Me diga e se está pronto ou não é Quero os seus lábios Mas vou colar os pés no chão Nesse tempo me sinto tão vazio difícil. Nesse Esse tempo meu mundo é tá tão olha um fracassado, eu sou um fracassado Parece engraçado Mas eu não tô rindo, yeah Mas eu não tô rindo Olha quando meu, meu, meu, olha... meu sorriso falso Olha quando o meu sorriso falso Olha quando o meu sorriso falso. Eu quero de você, eu quero que vá se foder Todo o amor que eu te dei, você jogou tudo fora hey, mano, Por isso que eu não me importo em ficar ou em ir embora Mas adeus, eu vou agora Mas Deus eu vou agora Por isso que eu não me importo em ficar ou em ir